Olá, amigos do Floripa em Foco. Bem-vindos a este programa especial com o nosso já amigo Gilberto Susbach. Bem-vindo, Gilberto. É um prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu, Silvio, estar tá contigo aqui mais uma vez. A gente conversar um pouco mais sobre as novidades que a gente está trazendo aí para a Floripa. É, bastante novidades. Você até remodelou a sua empresa agora. É Vida Magni. Vida .com .br. .br. E, e qual é o objetivo da Vida Magni, Silvio? A gente trabalha com foco na área de desenvolvimento pessoal sustentável. É uma empresa voltada para a área de treinamentos, né? E, e voltada a inserir mais sustentabilidade, sustentabilidade no desenvolvimento pessoal. Para a pessoa ganhar sua independência econômica? É, é, ele envolve o desenvolvimento humano, né? Pessoa ganhar conhecimento, ganhar. Porque a gente parte do seguinte princípio, Silvio. A gente às vezes quer mudar alguma coisa na vida da gente. A gente quer fazer. Mudar. Dar um, um 180 graus. É, produzir dia. algumas transformações às vezes mudar alguma coisa. E a gente entende que a base de toda a transformação humana, ela parte do conhecimento. Quando você tem um conhecimento, quando você sabe o que, que você precisa fazer e como fazer. Qualquer coisa que você queira fazer fica um pouco mais fácil, fica mais natural Então a gente parte desse princípio de reunir conhecimentos que tragam essa... com sustentabilidade Ou seja, desenvolvimento pessoal está voltado para o o crescimento pessoal, o crescimento profissional E a sustentabilidade é o que depende de, da própria pessoa por causa que se ela é, entrar numa estrutura de aprendizado, de conhecimento, que fica dependendo de, de, de circunstâncias, terceiros. ou de outros, de terceiros, ela não vai conseguir sustentar ou manter ah, esse processo de crescimento. eu aprender a como eu me autossustentar. Exatamente. É, é a proposta do crescimento contínuo, né? Você se manter crescendo. Olha que Aí que você insere isso. sustentabilidade no, no teu crescimento. Né? Hum. É essa a ideia. Parabéns, senhor Gilberto Susbach, empreendedor coach, professor de filosofia à maneira clássica, e hoje fui saber também, faixa preta <risos> em Ney é A gente treinou um tempo em artes marciais, já aprendeu bastante coisa por Ney Você foi atrás desse auto desenvolver então? Sim, gente. sem dúvida. Faz muito tempo que eu estou nessa, nessa caminhada. Já. Mais nessa de 20 caminhada. anos que eu, que eu busco essas respostas, busco perguntas. 20 anos? É. E já encontrou alguma boa resposta assim, já, definitiva? Já, já encontrei muita coisa, né? a gente aprende bastante. São, aí, são 20 anos estudando sábios, os filósofos de grandes épocas, esses grandes pensadores da humanidade. E é interessante que quando a gente começa a estudar esse pessoal, a gente vai encontrando muita semelhança entre o que eles dizem. Falam de coisas muito parecidas, porém em épocas diferentes, e em circunstâncias. Tudo relacionado ao ser humano. Tudo relacionado ao desenvolvimento do ser humano. Hum, em épocas diferentes, mas a questão permanece. O, o, é o, mais cerno mais. Da, o cerne da conversa é, é o mesmo. né? Então eles sempre buscam essa coisa da pessoa viver uma vida com mais alegria com mais felicidade com mais produtividade hum. mais voltada para o aspecto humano da pessoa né não pro aspecto material é. externo o si. material é um complemento mas não é uma finalidade é ah, tá. uma, uma ferramenta é assim, é, é uma ferramenta é um apoio então e o, e o grande o grande problema que a gente enfrenta hoje em dia né é que a gente vive inserido numa cultura de consumo é. Então tudo se resolve comprando alguma coisa O objetivo é, é. consumir, né? é. infelizmente e, e aí o que, que acontece? A pessoa assim acaba se voltando muito para soluções externas Tudo que ela busca, ela busca comprar, adquirir algo para resolver algum problema Ou produzir alguma mudança na vida dela uhum. Só que as mudanças profundas e verdadeiras, elas são de dentro para, de fora. Dentro para fora Por isso a autossustentabilidade é. Exatamente, fala. por isso que o conhecimento né? É o conhecimento que vai produzir esse tipo de transformação, esse tipo de mudança que o que, que ela vai aprender sobre a vida sobre ela mesmo. Por isso que a base do conhecimento, do desenvolvimento pessoal sustentável, o tripé que eu chamo, é autoconhecimento, autoliderança e autogestão. Autoconhecimento, autoliderança e autogestão. Exatamente. Que bacana. Pra... E, e isso você está colocando num curso? Estou é colocando tá num, um curso? Curso. Tô num curso. É. O curso que eu estou lançando agora é o um curso de autoliderança logicamente ele vai envolver aspectos do autoconhecimento e aspecto da autogestão mas o foco uhum. é na autoliderança que é pra, porque o autoconhecimento te ajuda a entender a direção certa aquilo que você você o caminho o seu caminho né e a autoliderança é para você se manter nesse caminho porque senão a gente vai sempre ceder a gente sempre recebe muita influência externa do meio tem que estar acordado é, Não tem como evitar desliga. isso é. Então a, a autoliderança ajuda a pessoa a ficar um pouco mais conectada Ou reduzir um pouco essa interferência E ficar mais focada nos, nos, no, no seu objetivo pessoal, pessoal. como ser humano né? uhum. E com, como é que pode fortalecer a autoliderança? Gente? A ferramenta que a gente utiliza para desenvolver a autoliderança é o projeto de vida tem que ter um projeto de um vida. projeto de vida sustentável. Quem não sabe para onde ir, qualquer evento serve. É tipo assim. Cênica falava isso, né? Sêneca falava isso. É, Olha. Qualquer para qualquer vento é favorável para maru, o marujo que não sabe a direção que é. <risos> então a gente tem que escolher a direção. A gente tem que saber a direção que a gente quer ir. Isso e e, e, e, e também ver os recursos que eu tenho para fazer essa jornada, o que que falta, o que que eu preciso adquirir, o que que eu tenho. Hum. Então isso tudo a, a gente elabora ao longo do treinamento, né? vai passar por uma jornada de, de autoconhecimento, descobrir uma série de coisas para poder fazer esse planejamento. Uhum. E, e, e o grande resultado, a grande entrega no final do treinamento é que a pessoa elabore o seu projeto de vida, né? Ela tem uma visão clara. Para isso, ela vai precisar descobrir algumas coisas. Por exemplo, a gente fala de propósito, se fala muito em propósito hoje em dia. Vai trabalhar em cima disso, vai ajudar a pessoa a identificar um propósito. É vida. o sonho dela. É. Então, precisa... Identificar missão pessoal, identificar valores pessoais, visão de vida, visão pessoal hum. uh, Atividades de renovação, de reciclagem A pessoa, a pessoa precisa ter isso, precisa ter objetivos claros de curto, médio e longo prazo Olha. Uh, comportamentos, quais os comportamentos que me bloqueiam, que me limitam Quais os comportamentos que eu preciso desenvolver Então uh, no curso a gente vai mapeando esse, esse tipo de, de, de... Que é a matéria-prima individual, né? É, para que a pessoa consiga dar esse upgrade na vida dela Fazer um planejamento da, da própria existência Autoliderança é, aí, aí ela define uma direção, um foco e fica muito mais... E sabe o, o caminho, né? Então fica muito mais fácil que cada vez que ela tem que tomar uma decisão na vida dela Fica muito mais fácil dela tomar essa decisão Ou... Vai sofrer menos com a interferência Ou menos é, o excesso de dúvida diminui né? uhum. E a gente é muito vulnerável A influências externas? A muito, vai... muito é, é, Por causa que no treinamento a gente fala Sobre a cultura mental, tá? cultura, mental. cultura mental Com o que você se alimenta com o que você é, é, o, é o que você cultura. cultiva na sua mente né? Então Porque a gente expressa o que a gente tem Na nossa mente através dos pensamentos Das emoções e do comportamento pensamentos, emoções e... Mas isso, isso é como sai, agora como entra. Ah, <risos> esse é o um X. Por causa que, é então, a cultura mental ela trabalha em cima disso, de ajudar a gente, porque nessa nesse processo de formação da gente, a gente é influenciado pela família. Televisão. Televisão. O meio cultural, de uma maneira geral, o ambiente que a gente vive... Tá? as experiências tanto positivas quanto negativas que a gente teve ao longo da vida tudo isso vão estruturando uma mentalidade, uma forma de pensar, uma forma de ver a vida uma forma de entender o mundo a gente acaba entendendo a vida Baseado nesse modelo É como se a gente colocasse um óculos de uma cor Com tudo isso, então hum. Eu uso óculos verde e você usa óculos vermelho, por exemplo Se eu olho o mundo, o mundo é verde Você olha, ele é vermelho E vamos brigar por causa disso. E, de... e muitas vezes brigando. acaba em briga por causa disso, né? E talvez nenhum de nós dois esteja certo Ou esteja parcialmente certo Por causa que essa cor desse óculos É a nossa cultura mental De cada um e dentro disso, dessa cultura mental que a gente forma ao longo da vida, principalmente na infância, que é onde se, se, se estrutura mais isso, uhum. a gente acaba criando alguns sabotadores mentais. Sabotadores? É. É aquela coisa que tu tá indo, ah, agora vai dar tudo certo, tá tudo se encaixando, de repente dá uma zebra e cai tudo. A cai, gente mesmo se sabota. Cai a casa, a gente mesmo às vezes, às vezes é, aciona, ou produz, ou ativa, ou atrai esse tipo de, de sabotagem na vida da gente. Né? É comum esse comportamento? É, é comum. É comum e é inconsciente, a gente não vê, né? Esse que é o problema. Inconsciente. É inconsciente. Tá acontecendo a todo momento e a gente não tem consciência, não tá percebendo isso, né? Que... Assim como tem fortalecedores mentais. Tem os dois lados, né? Mas tendo que de qualquer forma se conhecer minimamente para saber onde buscar isso, para ir mapear identificar, isso, identificar, é. mapear. Uma, uma, uma da, da, da, das atividades do curso é fazer esse mapeamento dos dos fortalecedores mentais e dos sabotadores mentais. Dos Fortalecedores e dos sabotadores. É. E aí começar porque aí você tem um material de trabalho para produzir as mudanças. O que você tem que mudar? Isso. Hum. Essa mentalidade. Tem que corrigir nessa mentalidade. E esse é o trabalho que você se propõe de ajudar as pessoas é, a, a gente, fazer. Né? A gente, isso é um trabalho que cada um tem que fazer por si. A gente vai munir com algumas ferramentas, algumas técnicas, para ajudar a pessoa a identificar isso e dar o caminho para ela fazer essa mudança. Aí vai depender dela. É, Nenhuma nem mudança na vida da gente acontece de fora para dentro. Você não, não vai salvar ninguém, mas não. pode dizer onde é está o remédio. A gente exatamente pode apontar o caminho, ajudar, ajudar a pessoa a encontrar esse caminho. no momento a pessoa, quando está na situação... Assim ela está um pouco confusa, está um pouco perdida hum, Influenciada Influenciada hum. Então um, um treinamento desse, dessa natureza, um treinamento desse tipo Vai ajudar ela a encontrar essa direção, né? E dar um gás, uma energia e uma motivação Para ela para ela fazer essa mudança que ela tem que fazer nela, né? Hum, hum. Porque a única coisa que vai realmente produzir mudança na vida dela é ela Uou, isso, isso é parece... Hum. Pouco, mas é muito relevante. É muito relevante. E isso exclui, ou isso é, é um confronto com a cultura do consumo que a gente tem hoje. Que a gente fica esperando o grande pai, o é. grande salvador, mas eu, a pessoa é que vai mudar a vida. Eu brinco, a pessoa se coloca numa condição de vítima quando fica assim. Se vitimiza. Então ela coloca sempre, a fica sempre dependendo das circunstâncias, que alguma coisa mude, que algo mude, ah, que aconteça alguma coisa. É. Ou ela fica dependendo dos outros. Então se alguém fizer isso, se o fulano fizer aquilo, se o Beltrano me ajudar... Então fica sempre numa dependência de outros, né? Ou, ou coloca a culpa no destino, né? Não tenho sorte na vida, coisa assim... Então hum. a, fica alimentando... Eu chamo isso de uma esperança vazia. Esperança vazia. É é um o apelido, é um apelido que eu dei. Uh -huh. Aham, <risos> é significativo. É, por que que eu falo esperança vazia? Porque é esperança no, no sentido do verbo, né? de esperar. A pessoa fica esperando, ah, esperando, esperando, esperando. Esperação vazia. <risos> Podia ser. Né? Podia ser também. Corruptela. É. Esperança vazia. É, então ela fica, ela fica esperando. Porque quando você tem uma esperança uh, real, você age em função disso. Você não espera parado. A gente espera se movendo. Tomar atitudes. Toma atitudes em direção a, essa, a esse sonho, né? Porque a esperança é o quê? É um sonho. Tem esperança que um sonho seu se realize, que algo aconteça, né? Hum. E você está se movimentando em direção a isso. Se você não estiver se movimentando em direção a isso, você está preso numa num desses dessas vitimização aí, uhum. esperando que algo aconteça. Essa questão da direção certa você pontua bem claramente no curso, na né? velocidade e direção. É, por causa que muitas vezes a gente vive num mundo de pressa. Todo mundo está correndo, correndo, correndo atrás do relógio, ninguém tem tempo para nada. E, e isso faz parte do, do, do modelo cultural, da mentalidade uhum. que a gente está inserido e está desenvolvido e está vivendo dessa maneira, né? Mas se a gente parar para pensar, tem uma coisa que é mais importante que a velocidade. É você estar na direção certa. Uhum, uhum. Porque se você está na direção certa e vai devagar, você chega em algum lugar. Se você está andando rápido na direção errada, é pior. Uhum. Está se afastando mais ainda da de onde deve, de onde deveria estar indo né Seneca, então é muito importante né <risos> qualquer evento serve para quem não sabe exatamente lá a pessoa vai parar sabe lá onde né velocidade é. e direção é. e outra coisa que também tem que cuidar é trocar a quantidade pela qualidade quantidade N não é quanto eu qualidade. faço né o, sim a qualidade do que eu faço em, em relação a que é isso? aos conhecimentos que eu absorvo? Em relação é aos planos, conhecimentos que você aprende. Isso. Não adianta você ter 300 lá, títulos, eh, diplomas, certificados, MBA, sei lá o quê, se você não consegue trazer isso para a tua vida prática. Hum, hum, interessante é. isso. Tem que... É. Tem que... De novo, botar em prática isso. É, é, é o que eu chamo de conhecimento transformador. É um conhecimento que produz transformações na sua vida. né? Transformações. É. Então, esse conhecimento transformador é um conhecimento vivencial. Hum, é prático, hum. que você vai conseguir aplicar e, e viver isso na sua vida. Aí está a qualidade. A qualidade. A qualidade está aí. E essa questão de saber a direção, é, ter um sonho, ir na direção do próprio sonho? Ou se eu gosto de televisão, eu vou trabalhar com cachorro quente? Uh, o sonho o sonho é um indicador sonho. o sonho é um indicador muito forte da, da, da direção né? mas se a gente parar para observar todo mundo quer a mesma coisa ser feliz ser feliz é. essa é a busca de todo mundo não tem como falar de qualidade de vida sem falar de felicidade sem falar não tem como falar de felicidade sem falar de, da busca essencial do ser humano todo mundo quer ser feliz hum. a questão é o que, que cada um faz para ser feliz ou o que, que é essa felicidade, que também é uma coisa que é completamente ah, difícil de é discutível de... também, a é... felicidade, felicidade ah, não é consumir, né? É porque cada um é, tem uma visão, um conceito, uma teoria, uma ideia da felicidade para você, né? Mas se a gente pegar e analisar essa colocação de, desses grandes pensadores da humanidade A gente vai encontrar algumas coisas em comum e algumas respostas bem satisfatórias sobre isso Uhum por o que exemplo, é a felicidade nesse ponto de vista? Nesse ponto de vista a, a, a felicidade se estrutura basicamente em dois pilares Que é a sua capacidade de você expressar os seus talentos e os seus valores Capacidade de expressar os talentos? É. Isso é felicidade? Isso produz felicidade Porque a felicidade não é algo tangível é verdade, para cada um é uma coisa, né? Para cada um, ela não é algo também, não é uma coisa, ah, eu vou comprar tal coisa e vou ser feliz. Não, isso é uma alegria, vai passar rapidinho. Isso aqui é a televisão te é, prega. É que nem matar a fome, tu comes, daqui a um pouco tu tem fome de novo, né? <risos> isso, isso não é felicidade. Isso é uma alegria, é um prazer satisfatório, transitário. Né? Uma felicidade de curto prazo, poderíamos hum, dizer, né? É, passageiro. É, né? superficial, né? É. Repete esses dois pilares, Gilberto. É talentos e valores. Poder expressar os seus talentos Isso. e os seus valores Imagina que tu tá dirigindo Um carro na estrada, vamos entender essa ideia tu Tá hum. dirigindo um carro na estrada Aí a estrada tem a margem Certo? Então na estrada é fácil você saber o que é estrada E o que não é estrada, porque tá bem marcado hum. Agora imagina que essa estrada é a sua vida hum. Como é que tu sabe Onde acaba a estrada, onde é mato Onde é barranco, onde é penhasco O que que de mar marca as laterais Da estrada Ai ai ai que que complica que né É justamente os talentos e os valores Os talentos e valores que delimitam Delimitam os... o teu caminho Então quando você consegue expressar os seus talentos E consegue expressar os seus valores Você se mantém dentro da estrada hum. Você consegue enxergar claramente o que é a estrada e o que não é a estrada Nessa analogia que a gente está fazendo hum. Quando a gente não tem essa visão dos talentos e dos valores uh, Todas as coisas externas ou fora da estrada nos atraem E a gente acaba derivando Indo para o mato. Indo para o um mato, maranto. é. E que é o quê? Buscando essa satisfação essa satisfação superficial. Externa. Transitória, passageira. Essa oh, felicidade de curto prazo. E aí, cada vez que você faz isso, depois a gente se sente mal. É ou não é? Aí, de, quando viu que errou. É, o caminho, daí vem o né? arrependimento e se sente mal. Por que, que você se sente mal? Por causa que você. Uh, não sei se a palavra certa seria essa, mas você corrompeu o seu, um, algum valor valores. seu. Hum, se permitiu sair do Exatamente. caminho Ou valores. saiu da, da, da ou ou fez algo que não é da sua natureza Não expressou sua, seus talentos Que bacana isso, que tá. bacana isso. Então uh, se você parar para observar quando, é que se, quando você Vence um desafio, quando você supera um desafio uh, Você está expressando Fortemente seus talentos E você é super feliz hum, É verdade E não, você não é feliz só quando você termina e venceu Você é feliz quando está superando no meio da batalha, no meio da luta, no meio da dificuldade Você experimenta essa sensação de felicidade hum, Que bacana, Gil Então, dessa maneira, embora seja algo assim Abstrato e depende de cada um Mas depende disso, dos, depende dos talentos e dos valores de cada um E que todos têm Todos têm Só tem que olhar para Por isso si. que é importante o mapeamento disso, né Que isso. você ajuda a pessoa a fazer A gente mapeamento. faz isso, a gente ajuda a fazer isso no treinamento, né hum. Mapear os valores e mapear os, os talentos, né para a pessoa também elaborar o, elaborar elaborar, a gente fala elaborar uma frase, uma formulação, para mas identificar, encontrar a sua missão, né? a Sua missão de vida, sua missão pessoal. Isso. Tudo isso faz parte do propósito, faz parte desse contexto que se chama propósito. Propósito, é. né? o propósito de vida. É. Muito Vai bem. ajudar a pessoa a ter uma clareza, um norte melhor sobre, sobre esse, esse assunto, esse tema. Né? E esse conhecimento todo você aqui, nesses 20 anos de busca, conseguiu juntar e está sintetizando eles ou já é uma linha? Não, está bem sintetizado tá isso. Está bem você... sintetizado. É. Tem... Eu estou reunindo aí nesse, nesse, nesse curso, nessa, não é nem só nesse curso, é nessa proposta de desenvolvimento pessoal sustentável três grandes áreas de, de, de estudo minha, né? Que é a filosofia clássica. Hum, então, hum. já está mais de dez anos que eu estudo os grandes filósofos, a vida, as teorias, Sócrates, Pitágoras, Platão, Confúcio e assim vai. Lá na Nova Acrópole na nova Acrópole, Acrópole né estudos, na, na Onde filosofia... você também é professor de filosofia Sim, maneira eu sou pro... clássica. Sim, sou professor de filosofia maneira Propagando clássica. Propagando na Nova Acrópole. Aí, né? Então, tem bastante tempo que eu estudo esses, esses filósofos, esses sábios, né? Então, isso aí, nossa, é É, é, fantástico. é fundamental, é atual é Na verdade, é uma paixão minha. Ah. <risos> Essa essa é a grande paixão da minha vida, né? E três áreas, você contando. É. Tá e a aqui, neurociência, né? tá. Eu comecei a estudar neurociência, me encantei por essa área. Aí eu acabei me homologando num método neurocientífico que é o Brian Model Canvas, né? Brian Model Canvas, tá? Que trabalha o quê? Justamente com essa uma estrutura, uma, uma, uma metodologia para trabalhar com o aspecto inconsciente do ser humano, né? E, e entender as emoções inconscientes é, é muito interessante. Emoções inconscientes? É, tem emoção inconsciente? A maioria delas são né a gente, o que você está sentindo agora? É uma coisa difícil de falar Ah, é verdade Gil, é verdade. A gente acaba não tendo consciência tem um estudo, por exemplo, Paul Eckman Ekman foi um dos grandes estudiosos das emoções ele definiu que existem seis emoções básicas a alegria, a tristeza, o medo, a raiva o nojo e a surpresa seis bases todo mundo é, é, essas são as seis básicas daí que surgiu a, todo um estudo das microexpressões e uma série de coisas nessa área quem quem se interessa por isso tem um filme que foi feito em base dos estudos de Paul Ekman é um é um anima uma, é um desenho animado aquele divertidamente divertidamente é. esse eu vou vou atrás vale Divertida. a pena assistir o filme ele está baseado em toda a teoria científica ou neurocientífica do Paul Ekman hum. sou Sobre... Paul Paul Ekman Ekman Paul Ekman é. olha então, e emoções inconscientes. É. E a gente tem isso aí está sempre influenciando a gente, né? E você juntou neurociência, a filosofia, filosofia... neira clássica e ferramentas de desenvolvimento pessoal. Tá, porque eu trabalho com negócio, com empreendedorismo há bastante tempo também. E aí a gente se depara com muitas ferramentas da área da área administrativa, da área de negócios, né? E eu me encontrei, me deparei com muitas ferramentas dessa área de gestão adaptadas ao desenvolvimento pessoal. Para a gente se conhecer, para a gente ter uma melhor gestão de si uhum. mesmo, né? Então, muitas ferramenta interessante E outras ferramentas também que, que vieram da, da área de treinamento de atletas de alta performance. Opa. Adaptadas também ao desenvolvimento pessoal e profissional. Chega um grau de desenvolvimento e de performance que o é. sujeito tem que estar tá bem estruturado, senão não... É, aí, aí mínimas coisas fazem uma diferença tremenda num treinamento de alta, de alta performance, né? Hum. E aí tem algumas ferramentas que vêm daí, algumas ferramentas da área de negócios adaptadas ao desenvolvimento pessoal. Então juntando essas três essas três estruturas, tem a metodologia que a gente usa nos treinamentos da vida magna, né? A, a, que é a, estrutura... a filosofia, a neurociência e as ferramentas de desenvolvimento pessoal. A estrutura SUSBAC. A estrutura Vida Magna. Estrutura Vida Magna. É. Vida é, Magna. É. E você está então lançando um curso para autoliderança. É, o curso é autoliderança e projeto de vida, que vai ajudar as pessoas a elaborar o seu projeto de vida e a delinear esses esse, fazer esse mapeamento todo aí que a gente conversou aí, talentos, hum. valores, sabotadores, cultura mental, cultura hum. comportamental. Hum. Baixa Preta, ah. Filosofia Ah, tem as artes marciais também <risos> e, e a quem se destina esse curso? assim? Qual é o público foco? Eu diria assim, se fosse De uma maneira rápida e simples É aquelas pessoas que querem ter mais controle Sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida Ser o líder da sua vida Você ser o grande líder da sua vida né? Então a pessoa não está conseguindo Porque o que, que acontece quando falta essa autoliderança? A pessoa tem sonhos, tem projetos, tem objetivos, mas não consegue agir, não consegue fazer isso, botar, botar em prática. Fica procrastinando, adiando Sabotando. e se, é é, ela fica achando desculpas ou sempre falta algo, né, para ela começar a fazer. Ou nunca tem tempo, e assim vai indo. Uhum. E, ou a pessoa começa e para no meio do caminho. É a falta de iniciativa e a falta de acabativa. <risos> iniciativa e acabativa. É. Então, bastante comum também Bastante né? comum, bastante comum Então a autoliderança ela atua diretamente nesse ponto né Vai ajudar pessoas que estão passando por isso Mas a pessoa não sabe exatamente o que ela quer Está meio perdida, está meio confusa, está com muitas dúvidas Não tem muita clareza do que ela quer para a vida dela O curso vai ajudar ela a, a identificar isso né? hum. A dar um norte para ela né? Legal, e quando que começa esse curso? O curso vai ser no dia 29 de julho É agora... um dia só É um dia oh, só Bacana, é. 29 de julho é... Sábado Sábado, sábado, sábado. Da, Das 8 às 18 Lógico que vai ter um intervalo para almoçar uh -huh. Ali na Asif Na Asif aqui no centro Não no é, Asif, é Asif, é A Cif. Que fica na Heitor Blum Na Heitor Blum, perto é Perto da Casan, ali bem isso, fácil Isso, um pouquinho antes da casa ali. Um isso. monte de restaurantes na área é. Muito legais Fica, fica ali mesmo. E para se inscrever é no autoliderança.com.br é. Inclusive o primeiro módulo do curso, que são os segredos, o curso tem seis módulos, o primeiro módulo fala sobre os segredos da felicidade. Seis módulos, mas tudo num, num dia só. Tudo num dia só. Uhum. Tá. O primeiro módulo? O primeiro módulo, o que que eu tô fazendo para o pessoal conhecer? Eu gravei umas aulas online desse módulo e tô liberando gratuitamente. O primeiro módulo, gratuito? Gratuito. É para quem quiser conhecer, quiser entender um pouco mais, falar lá sobre os segredos da felicidade. Isso que a gente comentou um pouquinho aqui, uhum. eu dou uma profundidade Lá. Uma introdução em tudo isso, que depois isso tudo vai ser aprofundado mais ao longo do curso. Hum, Mas se a pessoa quiser conhecer, já dá para ter uma noção de, do que vai encontrar, do que vai encontrar ali e já vai ajudar bastante. Ela tem bastante coisa legal Você ali Estamos está dispondo conhecimento assim gratuitamente? Gratuitamente, já. é. A gente quer ajudar as pessoas também, né? Hum. Então é só entrar lá no Autoliderança.com.br vai ter um lugar para você cadastrar o seu e-mail, seu, seu nome, seu telefone, se, se cadastra lá, que você vai receber no seu e-mail as aulas gratuitas. Uhum. Tá? Então é vai por e-mail? Por e-mail, vai receber no e-mail, é. Legal. Ela recebe o link, daí ela acessa e assiste a aula, né? É uma videoaula, né? E, e o curso, depois você comentava, tem uma apostila que a pessoa leva, pode Sim, estudar. Sim, tem uma apostila, são mais ou menos 90 páginas a apostila. Uau! É, na apostila ela vai ter todo o conteúdo, o conteúdo teórico, né? Os conceitos, as estratégias, as técnicas e também as ferramentas que a gente vai é, é, praticar, trabalhar no, no treinamento, não? Tanto uhum. uma série de ferramentas, porque a ferramenta é o exercício, a dinâmica é a parte interativa do, do, do treinamento, né? Então a gente vai trabalhar com pouca teoria, com pouco conceito e muita ferramenta, muita aplicação, muita prática, muita prática, uhum. para que a pessoa consiga experimentar e vivenciar realmente aquilo que a gente está falando. Uhum. Bacana isso para interiorizar, assimilar, que dela já vai assimilando e já vai aplicando isso direto, né? Tem que vir de dentro, né? Tem que vir de e daí com isso no final do treinamento ela já vai estar tá com o planejamento de vida, então o curso já vai sair já, já sai de lá com identificar é, os sonhos, é, os é talentos. O, é o Life Model Canvas que eu chamei, do que isso. é um quadro mental da vida, né? Porque você vai ter o teu planejamento estratégico pessoal numa folha A4. Uau! Tá, fica muito sintetizado, muito, fica claro. mu muito condensado, fica muito fácil para você trabalhar, memorizar e ter isso sempre, sempre, sempre à mão. Né? Bacana. Por causa que é, se você olhar, por exemplo, uma empresa, um grande empresário, ele dirige uma grande empresa através do planejamento estratégico empresarial. O que, que a gente vai fazer nesse treinamento? Vai a gente fazer o planejamento estratégico pessoal o seu planejamento estratégico para a sua vida, para você dirigir, coordenar, liderar, direcionar a sua vida de uma maneira mais inteligente, mais estratégica. A sua estratégia é para atingir a felicidade. Exatamente. Você vai viver de, aprender a viver de maneira mais estratégica, né? desenvolver uma visão mais estratégica da vida. Não tão dissipado, tão diluído. É, porque a, é, a tendência é muita influência, é muito improviso. É, a gente improvise. vive fazendo gambiarra na vida aí, né? É. Depois vai lá trás e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? É, olha que, como é que está a minha vida, né? É. E tem muita informação disponível, tem que selecionar, classificar, ordenar... Isso, um isso tipo, é, né? acaba sendo um problema, né? Por causa que é, a informação não serve para nada. O que, o que faz a coisa acontecer é a ação. Então, na verdade, são três coisas, né? Se tu olhar a vida dessas pessoas de sucesso, pessoas dos grandes realizadores, tu vai encontrar três coisas em comum em todas elas. Hum. Essa é uma das aulas até gratuitas. Opa! Vamos dar uma canjinha aqui. Hum. primeiro delas é que a informação está morta. A informação não serve para nada. Tá? Se não transformar em sabedoria, como diz. Se você não transformar em ação. Hoje em dia, a cada, sei lá, três anos, triplica a quantidade de informação. de informação disponível no planeta é, né? então ninguém dá conta de tanta informação não tem como não tem como é. tá. então tem que aprender a filtrar a selecionar as informações é né? então o que o que vai fazer a diferença é a ação o que, que você faz com essa informação a outra coisa é consistência consistência é é você ter uma ação consistente você ter continuidade naquilo hum. porque as pessoas subestimam que elas são ela cap... elas superestimam que elas fazem em um ano prova disso é elas o famoso uh, plano de ano novo né uh -huh. na, agora no próximo ano vai mudar a vida toda a pessoa tudo que ela não fez nos últimos 20 anos ela vai fazer no ano que vem tá então é um, ela superestima isso só que as pessoas também subestimam que pode fazer em 5 anos então, claro se você mudar se você mudar uma ação na tua vida em cinco em um ano pode em uma semana pode não representar muita coisa mas em um ano cinco anos dez anos pode ser uma diferença tremenda é, muda completamente o grau, o ângulo olha, olha, olha. Vai te levar para outro lugar E a outra coisa é a decisão Decisão Decisão hum, A vontade Então, uh, decidir e agir com consistência a, a coisa acontece quando você toma uma decisão Quando você toma uma decisão Você assume um compromisso e resolve aceitar as consequências. Se transforma isso numa obrigação na sua vida, num compromisso. O problema é que a palavra decisão ela é muito mal compreendida. Ela vem do latim e significa cortar. Ah. Tá. Então quando você toma uma decisão, você corta com todas as outras possibilidades. Por isso que é difícil tomar a decisão. Cortar. Porque ah. tu fica com a sensação de perda. Digamos que tu tem 10 opções. Uhum. Tu decide por uma. Tu, tu fica com a sensação inconsciente Acho de que, que perdeu nove. nove. Mas é. é o único caminho é, é o único caminho Você tem que tomar uma decisão e seguir naquela, naquele, naquela direção ali. Oh. Se não decidir, não acontece Gil, que Decidir e agir com consistência Só faltou dar uma demonstração de faixa preta agora Porque de resto <risos> já Aí deu uma fica apanhada Aí você fica para outro dia Para <risos> um outro dia Nosso tempo... Olha, foi curto para uhum. tanta informação legal que você trouxe. É. Uh, as pessoas podem buscar mais, então, no www.autoliderança.com.br. Exatamente. Esse é o seu principal site de contato. É, é, o, é o site do, do, do, curso. do curso. Do curso. Ah, do o, o Vidamagni.com.br. É, é, é o, o blog. É o o, a pessoa quiser lá tem um monte de conteúdo gratuito, vídeos, uh, uhum. artigos O primeiro módulo do curso de autoliderança Esse está no autoliderança Autoliderança.com.br é, Tem também o telefone, dá para passar o Sim, celular. pode passar DDD 48 da região aqui da Grande Florianópolis 991067013 991067013 esse está até de madrugada pode pode ligar pode ligar e você além de, de cursos também uh, uh, uh, atende empresas sim a gente tem a Magni trabalha também com qualidade de vida em empresa, nas empresas né e aí tá entrando as artes marciais, né? Ah, as artes marciais? É, né? porque eu tô levando... Porque na, na arte marcial a gente trabalha muito com técnicas orientais. Uhum. Trabalha com me, meditação, concentração, relaxamento. Uh, e, e até com algumas coisas da área de, de, de, de saúde oriental, terapias orientais. E o que, que eu estou fazendo? Eu estou começando a introduzir isso é, nas empresas. Hum. Então, um, um serviço similar à ginástica laboral. Legal. Os resultados você está convidado para vir contar no próximo, porque é, esse realmente já não vai não dar tempo mais, né? Não dá tempo mais. Tá bom. Parabéns, Gilberto. Né? Obrigado pela oportunidade, Silvio. Obrigado. É sempre bom estar aí compartilhando o que a gente está fazendo. né? Uhum. e estamos à disposição das pessoas que querem saber um pouco mais sobre a, a vida magni, saber um pouco mais sobre a autoliderança e sobre o gilberto sobre <risos> o gilberto susbach tá. que é empreendedor professor de filosofia à maneira clássica faixa preta em artes marciais em Neikum, e outras muitas qualidades que você pode conhecer através do vida e participar do curso que ele está lançando dia 28, dia 29 agora 29. de julho, um sábado, dia inteiro, ali na ACIF, onde você pode se inscrever pelo é, autoliderança.com.br. É isso? Isso aí, senhor. Felicidades. Felicidade, um abraço e obrigado pela companhia do pessoal. Obrigado pela audiência. A reveja esse bate-papo com o Gilberto Susbach. Daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.